olá meus amigos queridos, eu quero compartilhar com vocês a visita de duas pessoas maravilhosas que a minha cunhada nos trouxe aqui está a Patrícia oi do lado dela o filhão oi que vai ser um caravanista também ele já está falando em ter uma Sprinter L2H2, é isso? é é e ele falou que vai pilotar uma dessas olha a vontade que ele está de pilotar com oito anos de idade ó imagine com 18 é, ali Madalena com a minha vamos fazer a viagem lá, vai. É. vai simular a viagem vai simular uma viagenzinha yeah. onde você vai o Arthur, que lugar? vou para São Paulo vai para São Paulo, mas você já sabe onde você vai parar? não, você, sabe, que você tem que... sabe onde você vai parar, né? vou parar em vários lugares é, mas quais dele? primeiro, <risos> vamos dar um exemplo para mim assim, você vai parar em que lugar primeiro? não sei, não sabe, né? <risos> Então, vou dar uma dica. Você poderia sair daqui e parar em Campinas. Lá tem alguns lugares para você visitar, alguns parques temáticos. Tem alguns lugares para você descansar é, com a família. Ande de São Paulo. São Paulo. Aí depois de São Paulo você vai para São Paulo, depois de Campinas. Aí lá te, você tem um parque pra, do Ibirapuera. Você tem que saber onde é que você pode parar, para você não pagar multa. E você pode também ir direto naquele Morumbi. Também tem um lugar bom para você ficar. Você tem, então tem todas essas pequenas coisas. Entendeu? Quando e a gente aí, gente for a gente pega as dicas do Cícero e da Madalena. É, da porque Peraí, eu, eu lembrei, eu fiquei com uma coisa. A luz aqui. Vocês podem Aqui, aqui ó, aqui, ó, ó. Aí, e? aperta com força o botãozinho. Aí. Pode falar. Vocês um dia, quando a gente for pra tipo uma cidade muito longe. Ah. <risos> Uai, não, ela não. falou que não, mas eu falo que pode. Eu, eu falo que, que pode. Que Viu? Oh, era isso mesmo! Eu, eu falo que pode. Era isso, mesmo. Era isso eu, eu, mesmo, Eu falo que pode, mas vem cá. Eu falo que pode, mas você Pô, já tem a, a a tem a CNH? Um alto, tem a CNH já? Tem é assim? a CNH já? CNH, carteira nacional de, de habilitação? De habilitação? Não, você é que vai dirigir. Eu? faz <risos> de 8 anos e aí a gente chama o tio pra gente ir junto. Não, o pai vai dirigir. O Patrícia, tá. você passou para seis lugares, viu? Hã? Essa é para seis lugares. Seis lugares? Tudo com cinto um bonitinho, documentado. Olha é. só. Aí, mãe. Só que aí, só mãe. dorme, só dorme dois, né? Porque é. o mãe. resto é barraca ou o é. né? a gente vai para São Paulo e vai, nem ocupa espaço ali, dá para ir um monte de gente. Então, dá <risos> para ir um monte de gente. Então, pessoal, olha, é, pra gente que tem o canal e vocês que são nossos inscritos, isso é muito bom. Isso faz com que a gente fique, cada dia que passa, mais animado em conhecer pessoas como esses dois aqui, ó. E esse meninão animado ali, ó, é, é, vai ser. Já é um inscrito do canal, Arthur? Ou vai se inscrever Não, ainda? Vamos se inscrever agora. É, então, dois inscritos, depois o boca a boca vai Vamos vezes os três, vez três, né? Três. <risos> Aí Eu vai indo. falar pro voe e pra avó, pro pai, pra todo mundo se inscrever, né? E, ó, esse, esse pequeno take aqui vai pro canal, viu? Vamos assistir. Vocês vão assistir lá no canal. É um take pequenininho, mas vai Vamos ser divulgar. incorporado lá. Gente, é o seguinte: eles vieram pra cá de uma cidade vizinha, chamada Pirapozinho. Só o, o, o Arthur veio ontem que a mamãe perdeu a viagem, porque eu tinha um compromisso. <risos> é. Aí a minha cunhada conversou comigo e falei: não, amanhã a gente aguarda ele. Tomara que o Arthur não venha pensando que eu tô com a daquelas de um milhão de reais, não, 800 mil reais, casa reais casa que a nossa é bem simplesinha. É. Mas ele veio e agora tá animado, ó. Gostou? Gostei. Curtiu? Curti. Então, gente, compartilhe o vídeo aí e vamos aumentar esse canal. É. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? É isso aí. Dá um tchau pro pessoal aí, ó. Tchau. Dá um tchau pro pessoal. Dá um tchau pro pessoal, Arthur. Tchau. Obrigado, gente. Foi um prazer imenso receber vocês aqui. <risos> Obrigada. <risos> aí, o Arthur está aqui. De leve, de leve, Desejando, ó. Desejando aprender a dirigir, ó lá, ó. Já ligou o carro com a minha autorização. Só que ele não vai sair daqui não, ele só vai não, fazer. Não tem CNH é, Não tem CNH não. Olha olhando o pneu. Ah. Olhando pneu. É. Olha no pneu. é. <risos> e aí, o que você tá achando? Legal, aí, né? Gostou do barulho do motor? Gostei. Dá uma você aceleradinha tá de leve. Tá. Achei tá que andou. Não. Não anda, não anda. É igual do você, só acelera, lembra? E que susto quando acelerou. Não, não dá pra você andar não. Não tá engatada, não, tá não engatada. tem como você andar. Gostou? Dá uma buzinadinha aí, Arthur. Tá do lado, não. Dá uma buzinadinha do lado lá, bate na. Não, do lado, do lado. Na chave do lado. Esse? Não, na chave lá do lado lá. Na alavanca, é. do, lado do, do lado, lado. Lado, lado do lado. de lá do lado de lado, lado, lado, lado. lado. Bate ali, bate. Não, Arthur, aperta. Aê, garoto! Aí, ó! Faz bolsa bonita que você vai passando com a sua! Aí! <risos> Arthur, com quantos Manda anos um você vai poder namorar? Que a mãe vai deixar? 18. Só 18, sim. Só 18, 18, né? A sua mãe tá acreditando ah. nisso? É, Arthur? Você a sua mãe não tá não acreditando não. nisso? Você espera! E casar, Arthur? Você vai casar, não não tá você, você vai casar com quantos tá anos? Você Viu, anos? Não vai 23. Viu, é? Depois das faculdades <risos> da vida, Arthur? Aí, Ju, vamos aparecer agora na internet.